Mas do aço dá aqui uma. Oh, olha a chuva! A chuva péssima, de cavalos, todos andam! Bem, malta, vamos dar início aqui a mais um vídeo e já temos chatice, já temos chatice, porque o amigo Rosa ligou-me e disse: Olha, o GSI está a trabalhar muito bem, está tudo muito já dámos umas voltinhas, está tudo 5 estrelas, mas agora é a pena que ele está-me já para os pés, pois é. Temos ali problemas atrás do tablet, ou seja, o radiador da sofagem, da ventilação, como vocês querem chamar, deve estar roto e estamos já para os pés, como tal já temos chatice da grossa e vamos lá ver se não temos que tirar o tablet, vamos lá ver porquê, porque eu liguei ao amigo da vida, amigo da vida, aquele que é tecista, aquele que vocês já conhecem, aquele pintes, e ele disse-me pá, eu vou lá ter contigo, vamos ter agora o rosa e vamos tentar tirar o radiador da ventilação sem tirar o tablet, se der, show de bola, se não der temos de ir ao tablet, mas vamos ter que fazer esta reparação. O radiador, eu já tenho aqui, mandei vir da Autoparts Logística, em princípio não me enganei na referência, mandei vir o radiador juntamente com aquela aba da frente que o meu Corsa não tinha. Para vos dizer preços, que vocês perguntam sempre, depois eu vou deixar na descrição a referência para vocês copiarem e colarem no site da Autoparts, mas a aba foi uma loucura de 3,81€, e o radiador da sofagem 24-21. Pois, agora, sigam este conteúdo, o David é sempre uma grande malha, é sempre divertido, e vamos já ver o que é que ele acha de, se tiver que tirar o tabuleiro é uma desgraça, se eu me tiver enganado na peça, é outra desgraça, enfim, vamos ver como é que corre, não sei se este vídeo vai ser feito num dia, ou em dois, para vocês vai ser sempre no mesmo vídeo, mas para mim se calhar, hoje desmontamos e amanhã montamos, não sei, vamos ver como é que corre o dia, vai bora lá, à HR Garage, e... Para lá ter o nosso amigo David Eletricista. Bora, bora! Que, é que sou, David? sou David. Mais, uma <risos> mais, uma mais uma vez. Olha, enganei-me no radiador não. Ou este, está certo? Pá, em princípio deve ser esse. Em achas que é? Parece-me ser. Parece ser. Sim. Olha, eu tenho que tirar o velho, não é? Já estiveste aqui a ver. Uh... Já. Já andei a investigar. Vamos tirar o tablier ou achas que lhe já das pá, sem tablier? Eu em princípio devo conseguir sem tirar o tablier. Vou tirar agora ali a consola central. Já estive ali a afastar ali os, um, os plásticos ali de lado para olhar melhor para ele. Vamos tentar a abordagem mais fácil primeiro. Tentar Tentar sem, tentar sem, sem, sem desmontar, desmontar tudo? Sem desmontar tudo, exatamente depois de ter a certeza, depois de ter a certeza que Já mudaste está. disto? Já mudei um, a ser sincero, já mudei de um Corsa e recordo me que não terei o tabuleiro fora por isso é que eu estou bem picado. não era um GSI, havia de ser um 1000 ou 1200, mas lembram que já troquei. Então, estás preparado? Vamos embora. Vamos que embora. Vamos embora. When I press play, all I hear is you And it goes like, ooh, ooh. Yeah, yeah When I press play, all I hear is you Whoa. Every single song tells me we're through, yeah But I can't turn it off cause this is true, yeah, it's is true Fora. já estão cá os dois fora, está sim. aí a causa onde é que ele estava outro, é a mostra é montado nesta posição, está aqui na parte de baixo, pronto, está aqui o mal dele era aí que ele, ele mojava. É, aqui também nota-se aqui um bocadinho de congelando aqui por cima também já temos aqui um toquezinho aqui em cima pronto, yeah. é por vários sítios é. e depois quando aquece a pressão acaba sempre então por este bom. até é o certo, não é? pronto e o problema até já vem antes, agora olhando bem para a coisa porque agora tem a congelando da Motul e é vermelho e ele já teve em tempos algum verde provavelmente porque ele ainda tem aqui algumas marcas, tem marcas. É, já devia vir de vir antes, está aqui já também já andava-se. Andava e tu, como queres andar quentinho agora no, no Mas olha, isto é até parece mais grosso, não é, é, o material é diferente. Vocês aí não conseguem pesá-los, mas o da origem pesa se calhar mais 500 gramas do que este. Há é bastante diferença. No Uma... fundo, isto vai fazer exatamente o mesmo trabalho. A diferença é. Isto é da altura que o Opel fazia as coisas como deve ser. Não. Quando eram <risos> os engenheiros a fazer os carros em vez de serem os contabilistas a fazer os carros. Exatamente. Então, é, pronto, agora vamos à segunda parte. Vamos. Temos que meter lá. Que é meter lá esse? Bora var, evet. goes like ooh ooh yeah yeah, when I press play all I hear is you. Ooh. Oh, every oh. single song tells me we're through. Ooh. Yeah, but I can't turn it off 'cause it's the truth. And it goes like. Ooh, ooh. Bem pessoal, e está feito, sou o David, está tá operacional, tens aqui tá só a trabalhar para dar o circuito, exatamente, não é? Exatamente, que é para chegar à aguinha quentinha, que agora faz falta para o inverno. Que... <risos> os gastos de fora, é. líquido, <risos> e agora vamos dar a volta para repor o que, o que, saiu. Repor o que saiu. E exatamente. conseguiste, e conseguiu trocar... Sem tirar o tabulier. Sem tirar o, Sem tirar o tabulier. Eu já, pá, eu já tinha feito uma aqui há uns tempos, mas há uns anos já, se calhar há uns 10 anos, e lembro-me de não ter tirado o tabulier, por isso agora também, mas este modelo faz-se bem. Faz bem, faz até, bem. Até se faz bem. portanto mais uma coisa, se eu mato a precisar, mais uma feature mais. daqui do nosso amigo David. É só teste, é, é só teste. É só teste, é, um é só teste. Vai... Bem, vou deixar na descrição o link do produto, afinal foi o certo. deixar o código, ou seja, é só copiar colar no site da Autoparts e vai logo direito à peça. Vou deixar aqui também o link do nosso amigo David. precisarem, estás lá vontade. Agora é só os subs fechadores. É tudo, é tudo, tudo que conhece. Pierre, Pierre, Pierre. <risos> yeah. E mais uma vez, um agradecimento aqui à HR Garage. Foi com todos aqui as suas instalações para eu e o amigo David vimos aqui chatear. Sempre somos assim, não? É, pá, tem que ser, Olha ali, ó, olha, olha, olha ali, ó, olha ali. Ó. Está sem inspecionar, -se inspecionar. Está sem inspecionar. Está-se a inspecionar. Bem, bem, vocês fiquem por aí, obrigado por assistirem. A malta está aqui de volta ali do GSI. Já temos aqui também. O logotipo já tem umas coisinhas diferentes. Acompanhe este conteúdo que está quase pronto, quase pronto a andar na estrada, quase. Vai, um grande abraço e um grande gajo. Yes!